E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Jefferson e no vídeo de hoje é só um informativo, certo? É, porque eu acabei descobrindo né, que eu iria mostrar o vídeo de instalação do driver, do né, novo firmware dela, para poder a gente usar o alto nível. Só que eu acabei descobrindo que ele não funciona com vidro, então também já fica aí, pessoal. O sensor dela, o original, é, ele tem alcance de menos de 3mm, então com o vidro ele não consegue detectar, como ele é um sensor indutivo, ele só detecta metais, então não funciona. Existe um outro que é bem parecido, só que é para 8mm, então talvez funcione. É, eu vou comprar agora um capacitivo que daí ele detecta plástico, não sei se vai causar algum problema, mas vai ser a solução, certo? E também mais uma informação é que quarta-feira agora não vai sair vídeo Porque eu tive um problema com o relógio E daí estou atrasado com algumas coisas e não vou poder estar gravando, certo? Mas domingo que vem a gente vai ter a iniciação de um novo projeto aqui do canal Que é um drone, certo? Já tem algumas peças aqui que então, vai possibilitar eu começar esse projeto E se der tudo certo, breve breve a gente tem ele totalmente concluído Claro, agora eu vou fazer ele básico com motores comuns, né, se tudo der certo. E depois, claro, a gente usa os motores de... os para a gente ter uma melhor precisão e tudo mais. Então tá beleza, pessoal? Uh, um forte abraço e até o próximo vídeo. E essa era a notícia que eu tinha pra dar. Falou!